Ai, tá chacoalhando <risos> Olha eu de novo Eu fico séculos sem postar e de repente blá, blá, blá, Uma avalanche Bom Vídeo 2 do Projeto Sananda E hoje nós vamos falar Das dimensões espirituais Do que eu sinto Quem tiver Sentindo diferente Compartilha comigo né? E quem não Sente nada simplesmente ser um humano extraordinário também compartilha comigo porque isso é evolução também minha gente olha vamos lá eu ainda tô tô me acostumando porque antes eu pedia inspiração e agora eu me sinto naturalmente inspirada mas eu ainda não tô acostumada com isso é, é demais para mim Então <risos> eu falo calma aí então, é como se eu deixasse alguns hábitos para ser o que tem que ser. Então, eu estou já ancorada em uma energia muito leve, muito amorosa, que vai além da quarta dimensão, para trazer explicações no sentir, de uma forma muito simples, porque a ideia aqui, não é complicar nada, é trazer a base para a gente colocar em prática, como a gente falou no outro vídeo. Então, quero falar das dimensões espirituais, como eu falei. Primeira dimensão, ela tá ali na nossa cara. Né? Estão nos átomos, no código genético, nos minerais, está tudo ali. A segunda dimensão, no reino vegetal, no reino animal só que irracional e eles sentem, né? nos sentidos eles sentem, eles sentem, é, diferente da gente, a gente também sente, mas a gente se comunica racionalmente, é, o reino vegetal, o reino animal, ele sente. Na terceira dimensão nós temos essa composição mais densa, racional, que é uma etapa, são todas etapas todo mundo já passou pela primeira, pela segunda, e estamos aqui na terceira. E, claro, que eventualmente a gente dá umas repetidas, né? Nesse vai e vem. Dá um rolê na primeira por muito tempo, dá um outro rolê por muito tempo na segunda. E na terceira dimensão, pode ser que o rolê seja bem extenso, tá? Mas de uma forma geral, brincadeiras à parte, porque a gente... A gente veio também não só para ter responsabilidades, mas também para se divertir, para sorrir. Aqui na terceira dimensão, a etapa é muito simples. O ser ele vem né, com a racionalidade, com o um ego muito aparente, com muitos apegos, é né? uma lista bastante vasta, a gente conhece. né? Para quem trabalha com autoconhecimento e se observa, observa o mundo, tem notado muitas ondas dentro. Mas olha que curioso, a gente veio justamente para se reconhecer nesse lugar, para poder buscar é, o divino que há dentro de si, buscar a espiritualidade, entender que nós não somos só humanos, né? Saindo dessa composição densa, dando esse pulo, esse jump de um ser tão só racional, é, humano e bicho, para ser para ser um humano intelectualizado, espiritualizado. Então, esse é o objetivo de estar aqui. Né? É, é, se encontrar, se achar e bem viver, é, e se entender como quarta dimensão, né? mas tendo consciência de quinta dimensão, que eu já explico. Quarta dimensão é aonde tem o corpo etérico, Todo mundo já ouviu falar na doutrina espírita, explica muito sobre as cidades, as colônias que tem, é, que tem essas, essas divisões, né? uma região mais inferior, que chamam de umbral, é, inferno, enfim, que é um lugar onde as pessoas ah, não estão vibrando alto nem um pouco, né? Está bem baixinha a vibração, estão se sustentando em coisas que só jogam para baixo, que é uma realidade mais dramática, de, de terceira dimensão, eles sustentam esse sofrimento e tem uma zona superior nessa quarta dimensão, que é onde se agrupam seres que realmente querem é, participar é, de frente com o projeto Terra, a, trabalhando no bem-estar, no bem viver, em, em muitos auxílios, porque são várias unidades, muitos departamentos e formas de, de socorro, de amparo, palestras, tratamentos, é muita coisa, são inúmeros setores de verdade, isso uma coisa. A quinta dimensão, a, e eu não tô falando porque eu li de novo em algum lugar. Eu gosto de falar isso porque é, eu tenho vivido na pele mesmo. Então eu fiquei um tempão me sentindo nesses lugares, né? Eu vou explicar o porquê. Você fala, nossa, mas Marise, você lembra até do, do reino, até da primeira dimensão e da segunda dimensão? É. Eu vou explicar como é isso eu sinto em mim quando eu comecei a acessar a quinta dimensão é, é como se toda aquela linha de presente passado e futuro que a gente tem aqui ela fizesse assim ó, puf, sumisse e um amor um amor por tudo por tudo pelas pessoas, pelo tempo de cada um é de você ver a estrela radiante no, pulsar no coração de cada um e um carinho de entender e também de se entender de saber o que, que você precisa fazer então você é envolvido por esse amor incondicional você perde esse senso de linha do tempo porque você, é como se você visse esse presente, passado e futuro acontecendo ao mesmo tempo essa é a sensação e verdade do que acontece, tá? então você fica um tempo flutuante nisso, e aí começa a te abrir canais de outras formas que eu vou explicar para vocês, mas você tem um senso fraternal, é, você não oscila mais naquelas densidades, você já sabe o que, que você tem que fazer, você pode até estar passando por um processo ainda de limpeza, mas você já sabe, eu já sei, então você conduz você é, modifica situações você modifica quadros você cuida da energia do lugar é totalmente diferente Quando alguém fala alguma coisa, você já entende você fala, olha, então aí você já traz é, esse amor incondicional e não tem como, a pessoa fica a pessoa entra numa anestesia de bem-estar muito gostoso tanto você quanto o outro né? é natural, é uma coisa espontânea, é que não tem apego em ego só tem, mas é um amor profundo que você sente na voz você sente no tom de como a pessoa tá falando né? a sexta dimensão é, tive esse carinho de sentir mais a sexta dimensão assim não tô lá, tá gente eu vou eu vou e, e volto pra, pra quinta consciência né Uh, tive esse vislumbre uh, hoje na natação com a minha filha, ela estava nadando e eu fui nadar e, nossa, eu comecei a entrar em transe nadando eu comecei a, a sentir essa sexta dimensão me veio o que era né? e o que que era aquele lugar era um lugar além da eternidade assim é... o que é esse lugar é como se eu conseguisse ser tudo o que eu já fui de uma vez por todas, é como se eu acessasse todas as informações de uma vez, que aí explica o que eu falei para vocês de sentir o que eu fui antes, né, e o que sou já nesses mundos paralelos, e sentir esses mundos paralelos, né, assim você vê que não tem fim, não são só 34 dimensões, são, não são só 100, é muito mais, e, e, e tudo bem, não importa número, importa que isso se desdobra, que não quer dizer que é só um universo, que esse universo que nós estamos, ele é, ele é muito novo ainda, perto dos outros que tem. Então você sente isso como verdadeiro, você não precisa se apoiar em, em nada que esteja escrito aqui por algum humano, porque você simplesmente sabe... E você sente que tem uma tecnologia absurdamente avançada que ainda vai adentrar aqui. É como se você entrasse em muitos tubos luminosos e conseguisse acessar esses lugares. Você se desmembra. E, e na natação eu sentia meu corpo sendo outro, meus olhos sendo outros, meu ouvido diferente. Minha forma de respirar era outra. Eu tirava o meu rosto assim da água, era outro rosto. Muitas formas. Não sou humanas. Falei, caramba, e eu estava muito dourada. Falei, nossa, eu, eu tô tendo muito amparo aqui. E tava, que depois eu vou contar uma coisinha que aconteceu no final do vídeo. Bom, com isso, eu entendi que essa sexta dimensão é esse lugar onde você acessa o todo do que você foi além. Né? Só que ele é um trampolim para essa sétima, que aí eu também tive... Esse frescor não permanência, mas um frescor nessa sétima dimensão de estar no todo. Não não precisava de forma. Eu não precisava do nome Marisa, eu não precisava desse rosto. Eu só sabia que eu estava lá. Uma consciência, uma energia que se agrupava a tudo. A tudo muito maior que o próprio universo. E de novo, o amor, que se na quinta eu já achava que o amor estava absurdo, ali era uma coisa que só me fazia chorar, e me emociono agora. Mas é uma emoção linda, de você, que foi o que aconteceu no atendimento de manhã, que veio as inspirações, de você amar, até o gestinho, o gesto que a pessoa faz com a mão, de você amar o detalhe do sorriso, o jeito que a pessoa chora, é, o jeito que a pessoa se aninha na cama. Você ama tudo. Tudo você ama a riqueza dos detalhes de também ser humano ou de qualquer outra espécie. Você ama a Terra e você não vê nada mais com peso. Você só vê a perfeição nesse lugar. É lindo. É emocionante. E nas outras dimensões, subindo, quando eu passei pela oitava, pela nona, aí eu não conseguia nem mais ter percepção do sentir. Eu vi que uh, eu estava sendo amparada para né, ouvir alguma coisa. Falavam comigo, mas era bem longe. Você está escutando, Marise? Mas bem longe, você está escutando. Mas eu acho que talvez eu precise de mais tempo. <risos> e tudo bem. Então eu entendo que não tem número para isso. Não para. Então, voltando ao que nós estamos hoje, é, a gente já passou por muita coisa, né? Então, bem nessa transição, as pessoas que estão se tornando é, melhores, e o que é ser melhor? É voltar para a fonte de quem é. Né, para o amor, para o senso de fraternidade, de ter uma vida mais igualitária, onde não falta nada porque tudo é abundante, é, Cuidado do que pensa, do que fala sempre, por quê? Porque a nossa fala, nós somos um verdadeiro portal dimensional, as frequências existem e elas estão na nossa cara, não é um lugar que você vai, tudo é aqui, e é uma espécie de holograma, Tá? Então, quando você cuida, e eu falo por experiência própria, quando você cuida do que você vai falar e você cultiva, você cria um bom portal, porque você acessa esses lugares de frequências mais altas e você sente. Mas quando você não presta atenção e de uma forma automática, você começa a dizer aquelas palavras mais densas, ah, porque é mesmo e tal. Então você continua a adentrar nesses mundos. Uma palavra, uma porta é a abertura para você adentrar nesse mundo. E mesmo quem conversa com você, se você não mantém a porta e o mundo que você quer manter aqui dentro, você se perde nesse abismo multidimensional, porque é tudo aqui. Uma vez o Cristiano Moro da Medical Energy of Unification, que eu, é, eu participei de uma noite com o Cryon lá em Campinas. E quando ele começou a canalizar, eu vi um funil se fazendo na cabeça dele. E aí rapidinho a equipe que estava ali com ele, Cryon, olha, só vem assim, entra por esse funil, vai! E quando eu entrei, ele era todo quadriculado, então ali, eles falaram, aqui são as multidimensionalidades. Você escolhe para onde você vai, tem que ver onde você é autorizada. Porque a nossa vibração, que nós estamos cultivando inconscientemente e conscientemente, que dá essa alavanca. Então por isso que a gente fala o tempo inteiro, pessoal, cuida do que vocês estão pensando, do que vocês estão sentindo. Pratiquem diariamente, sentir amor ao menos por si. Ai, mas eu não tô vendo, não vejo nada disso que você tá falando. Gente, de repente, eu vim para fazer isso, porque minha alma pode ser que tenha rodado e precisava, rodado um pouquinho mais, e precisava passar essa orientação. E ninguém garante que na próxima, e eu tenho certeza disso, que na próxima encarnação vai acontecer. Ou nessa mesmo, tanto faz, porque isso não, não quer dizer se você está evoluindo ou não. Se você for um bom humano, você já faz parte dessa frequência né? do novo humano, do fraterno, do amor. Que é só isso que a gente tem que fazer. Fazer coisas que te tragam beleza. A gente não veio para tomar porrada. Eu tenho muitas amigas que falam, nossa, na Paulada, Ai, que delícia. falei, meu Deus, como eu gosto de sofrer. Eu não quero. <risos> eu não quero drama. Não quero. Eu escolho o amor. Né? E isso tem que ser dito todos os dias, não é negando uh, esta realidade, porque eu vivi bastante nela, acreditem se quiser, muito, muito, muito, muito. Eu não nego, eu reconheço cada ponto. É por reconhecer demais e ter sentido muito que eu sei que não faz sentido nenhum manter esse gatilho ativo dentro de mim. Porque o mundo, as pessoas e o que eu sou hoje, só merecem o melhor no amor. Então sobre as dimensões espirituais, é isso. Não se preocupem se está crescendo ou não, porque eu acho que vocês já perceberam que todos nós começamos e estamos indo num rumo, porque nós estamos envolvidos num projeto que é perfeito. Então não se preocupem. Só entendam que isto é verdade e prestem atenção que vocês são um verdadeiro portal, tá bom? Até o próximo vídeo. Vamos ver o que, que vai vir de inspiração para falar, mas já tem um cronograma aqui. Um beijo.